Tem um livro muito antigo e profético, muito lido pelas tias e tios do Zap, que diz o seguinte. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E hoje, a Rede Globo está sendo cancelada pela esquerda. A Globo apoia censura. What? What? Vejam aqui, tá bom? Quando eu entro no Twitter, eu vejo a tag... Globo Apoia a Censura aqui em cima de mim, Globo Apoia a Censura com 10 mil tweets na última hora, eu penso Ah, não, né? Alguma coisa aconteceu, tem a ver com a PL 2630, é uma tag da direita E pra minha surpresa, são os esquerdistas puxando essa tag What? Faz algum sentido isso daqui? O que aconteceu? Eu entrei no mundo paralelo? Fui dormir, acordei no mundo paralelo? Não, diz assim, meu Deus, já saiu no Metrópolis. Globo apoia censura. Antes de falarmos sobre a censura da Rede Goblins, nós estamos com a nossa décima rifa, rumo a 200 rifas compradas. A cada rifa comprada, um jornalista da Rede Goblins é demitido, tá bom? Então vamos fazer esse apoio em massa aí, tá bom? Também comprem quatro e levem cinco, a promoção continua. E vamos lá. Globo é detonada após cena de beijo entre duas mulheres ser cortada. Ah, uh, what? Eu acho que é assim, eu conheço os conservadores aí, eu acho que a maioria deles não se importa com uma cena dessa, desde que, claro, seja mostrada para um público adulto. Nós, aqui na direita, somos acusados de sermos homofóbicos o tempo todo. Só como que eu posso ser homofóbico se eu mesmo sou gay? Como a direita pode ser homofóbica se ela segue o pavionato no Twitter e na Jovem Pan? Como é que isso funciona? Como que a gente pode ter algum público se nós estamos falando de um povo homofóbico? O Brasil é o povo que mais aceita a diversidade do mundo! Do mundo! Sempre fomos o paraíso turístico de homossexuais, como seja no Rio de Janeiro, algumas praias de São Paulo. E aí, como é que funciona? A esquerda sendo importa? Quem imaginaria, não é mesmo? Diz assim. A tão esperada cena de Vai na Fé, que mostraria um beijo entre Clara, a artista Regiane Alves, e Helena, a artista Priscila. Nossa, que nome feio, mulher! Alguém sabe pronunciar isso aqui? Meu Deus! Não foi ao ar nesta quarta-feira como prometido pela TV Globo. Ah, não, cara. É o seguinte, você não vai mostrar? Tudo bem, não mostra, mas não promete. Não fica criando hype, expectativa dos LGBT DKFA. E aí, vamos lá, tá? E o corte desse momento íntimo entre as personagens causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Internautas foram ao Twitter para reclamar da expectativa gerada. O tema... Foi tão comentado que o termo Clarena Day chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no microblog na manhã desta quinta-feira. Lembrando que quando eu gravo esse vídeo, tá? A tag já subiu lá de Globo apoia a Censura. Levou uma hora para ter 10 mil tweetadas. Os fãs da novela chegaram a ficar ansiosos, pois houve uma cena em que pintou um clima entre as duas. Porém, Clara deu para trás e deixou todo mundo desapontado. Quanto desse respeito com o trabalho de uma equipe inteira, as atrizes estão de corpo e alma entregando-se aos seus papéis. É, literalmente, né? De corpo e alma. <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Aos seus papéis. E em pleno 2023, dona TV Globo mete uma censura. Que vergonha! Homofobia é crime, disparou um. Será que nós vamos ver William Bonner sendo preso? Será que nós vamos ver diretores da Rede Globo sendo presos e caçados na CTF por homofobia? É óbvio que não, tá? Porque eles estão tudo em conluio. Mas é muito engraçado pra nós. Outros internautas reproduziram a cena do clima e reclamaram. Ser noveleira é você chorar por migalhas na novela. Cadê o beijo? Clarina Day não é hoje? Questionou uma. Elas não mereciam isso, juro. Cadê as páginas de fofoca postando sobre as atrocidades? A Globo enfiou a representatividade naquele lugar. Apoia a causa ou cabe. Isso sim, revoltou-se outra. As atrizes também se pronunciaram sobre o Clarena Day. Entrei aqui para ler os comentários e me deparei com o Clarena Day nos Trend Topics. Muito obrigada por esse carinho e apoio de vocês. De verdade, começou Regiane Alves, que é a atriz que interpreta a Clarena. Em outro post, ela pediu paciência aos fãs. Devagar e sempre, um passo de cada vez para a construção de um futuro, onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas, declarou ela. Não, não, você não disse isso, você não disse isso, você não disse isso. Ela estava falando assim basicamente que ela foi censurada, mas não a culpa não é da TV Globo. A culpa é desses bolsominions que não aceitam beijo entre duas mulheres. E nós estamos dando um passo de cada vez não, não, não, não, não, não, não. esse é o desespero de uma atriz para continuar sendo contratada pela Globo ela não pode vir pra próprio público e falar assim, não gente foi censura mesmo, tive que beijar uma mulher, nem sou lésbica, mano. tive que beijar uma mulher, gastei meu dia gravando a cena, e aí nada e aí não tem uma menção dessa cena ela simplesmente cortada ah meu Deus do céu, não ela faz o que toda artista na posição dela faz, né? Aguenta, engole o sapo, passa de que é coitadinha, né? E simplesmente fica por isso. Nada mais, nada menos. Priscila também falou sobre o caso. É Priscila ou é Priscila? Volta aqui. É Priscila, né? Metrópolis aí com erro ortográfico. Priscila também falou sobre o caso. Eu e a Regiane Alves estamos muito felizes com o tanto de carinho que estamos recebendo de vocês. Obrigada, coraçãozinho roxo. Ah, que é a cor das lésbicas, né? Que novela linda estamos fazendo. Não. Não, vocês não estão fazendo novela linda nenhuma, tá bom? Vocês estão censuradas! Censuradas, a cena de vocês foi censurada. E não foi censurada pelo Bolsonaro, e não foi censurada pelos bolsoninos que não assistem Rede Globo de desinformação. Essa é a maior loucura disso tudo, falar que foi censurado porque a cena não é aprovada. Ah, tem alguma tia, o tio do Zap, que ainda assiste essa porcaria hoje em dia? Tem alguém, alguém que, eu sei, talvez tenha uns nos armários aí Mas eu gosto muito de novela, cara, eu gosto muito Tá bom? Mas, uh, não A maioria do público não é de direita dessa porcaria E não tá nem aí pra esse beijo Mas, novamente Que linda novela estamos fazendo Ah, Passadora de pano Que história linda estamos contando Não, vocês não estão contando história nenhuma Ela foi censurada A história não foi contada Certo, sua hipócrita, no jeito Feliz de fazer parte disso tudo, declarou, sem citar diretamente as polêmicas da cena cortada. Ou seja, porque está completamente censurada. Aqui tem os tweets de todas elas, né? Ah, que linda, não sei o quê. Aí uma seguidora aqui lésbica do Twitter escreveu o seguinte. Globo apoia a censura sobre a Clara. Ela sofre abuso físico e psicológico há mais de 20 anos. Toda a cena com o marido é sendo enganada, traída, abusada, ridicularizada, invalidada e agredida. Ela teve depressão pós-parto e literalmente se odeia. E daí, na construção pessoal dela, ela chega a ir para academia, porque o marido humilhou ela por ter por pelo corpo que não é o mesmo de 20 anos atrás. A todo momento ela traz isso à tona, porque realmente era a razão dela de começar, tentando recriar uma imagem inexistente na realidade atual. Em que, vi, em que ela vive, começou na terapia também, trabalhando esses sentimentos horríveis de como ela se vê, e daí foi só com a Helena, alguém de fora do seu convívio, que ela começou a conseguir compartilhar seus problemas e ter uma confidente, conselheira, uma amiga, que é sincera e verdadeira com ela desde sempre, na construção em que Clara se vê totalmente solitária e presa aos seus traumas e abusos, ela está aos poucos conseguindo se reerguer e construir tudo que o... Né, tem um nome, um palavrão aqui. Destruiu nela, que é o personagem, é o marido dela. Realmente gostar de si. Em meio a isso, aconteceu um amor tão puro com alguém que sempre cuidou dela. Assim, o português dessa mulher é horrível, tá? Eu só estou tentando ler o melhor possível. E agora, na primeira demonstração de afeto que ela se sentiu confortável fazer no contexto de atração, paixão e amor acontece algo tão repugnante e desrespeitoso à sua construção nessa censura. Era simplesmente uma mulher que genuinamente está se entendendo e descobrindo quem é através de uma amizade, amor, companheirismo e dedicação mútua em que não existe nenhuma indução ridícula a algo que elas não queiram verdadeiramente. Sem nexo, simplesmente a Globo apoia censura. Desculpem os erros de português, tope da vida pra caramba. Globo apoia a censura, então tá desculpada, minha querida, tá revoltada, a mulher tá revoltada, não aguenta, não Rede Globo censurando, né? E assim, essa daqui fica mais brava ainda. Ficavam alimentando para no final não passar de um queerbaiting, o que que é um queerbaiting? É o otário pagar seu dinheirinho rosa, tá, seu pink money, seu dinheirinho rosa, para esses otários da Rede Globo. Então faz o seguinte, seus otários. De financiar a Rede Globo. Se juntem à direita e cancelem essa emissora. Parem de ver totalmente. Se a Globo apoia a censura e você assiste a Globo, você, lésbica, gay. É, que mais tem bissexual, transexual, bicicleta amarela, pão de queijo, alienígena, plus, não sei o quê. Todos vocês estão apoiando a censura também, tá bom? <risos> Meu Deus, que belo dia, tá? Não aguenta essa, William Bonner. Tenta mostrar no Jornal Nacional. Vamos ver se você tem coragem, né? Claro que não, são todos apoiadores de censura por lá, tá? Então, além da nossa rifa, você pode apoiar o canal participando do nosso COS TV. Lá parece que seus likes valem algum dinheirinho, tem algumas formas de você monetizar. É uma plataforma que paga os seus usuários para assistirem os vídeos. Então, né, não percam tempo. Nós chegamos agora aos 200 inscritos lá. Nós precisamos chegar agora aos 300. Sabe como é que é, né? A gente dobra a meta. Então, quero saber a sua opinião. E até a próxima. Tchau, tchau.